Bem-vindas, bem-vindos bem para mais uma sessão de workshop do Coda. Meu nome é Adriano Belizário, sou coordenador da Escola de Dados. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Fábio Malini para um workshop, que é aí uma referência no Brasil na nessa área de análise de redes. É um prazer muito grande ter você aqui, Malini, pela segunda vez, né? A gente estava falando aqui ainda há pouco, já é a segunda segunda oportunidade de que a gente tem de te receber no Coda, e novamente uma alegria bem grande. Queria só dar um par de recados aqui, já passar a palavra, é, lembrar que essa atividade, a parte da, da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Coda BR, que é um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da de Brasil, em parceria com o Google News Initiative. Como eu disse, a gente vai ter essa atividade aqui com o Fábio Malini. Ela vai ficar gravada e disponível na, pl na plataforma, no site do evento, em até 72 horas. Então, se alguém precisar rever, voltar o vídeo para ver uma parte novamente, não se preocupa que vai dar para ver é, com calma depois. Também vamos disponibilizar os dados, os arquivos e todos os materiais na página do evento. Lembrando que para obter o certificado de participação, é, preciso registrar a presença aqui nos workshops ao vivo, em pelo menos quatro sessões, fazendo login no Zoom e utilizando mesmo o mesmo e-mail que você utilizou na inscrição. Tá bem? É, nas, nas redes sociais, a gente está utilizando a hashtag CodaBR20 e estaremos acompanhando aqui a, a parte de perguntas e respostas e o chat para colocar as interações de vocês desejo aí uma boa sessão a todas e a todos e novamente muito obrigado Marlene pela presença bom queria agradecer né já de começando uh, a Coda mais mais uma, uma participação nesse evento que é muito importante né que é um evento também que traz uma geração a uh, que tem pensado o jornalismo de uma de uma perspectiva muito eh, multifacetada, com diferentes campos do conhecimento, sobretudo aqueles que é, atuam mais diretamente com, com questões que envolvem ah, o digitalismo, dados, etc. É, dizer que eu, essa, essa minha, minha oficina aqui é, é focada no GFI, né, que é um, o GEF, que é um, um software de visualização de dados. E, e eu queria... É, é, dar boa tarde a todo mundo também, né, aí dizer que uh, a gente vai ter aqui uma hora e meia uh, de, de oficina, mas que vocês podem uh, uh, conversar bastante uh, aí pelo chat, o Adriano vai estar moderando esse trabalho, tá bom? Tem, já estou vendo aqui algumas pessoas no chat que eu já conheço, <risos> eu fico com o chat aberto, trabalho com Zoom também, dou aula com Zoom, então para mim é, é tranquilo. Bom, eu queria explorar com vocês hoje uh, um processo de, de produção de rede que é uma, uma produção com, uh, que é focada em análise de texto. Né? Em geral, as redes elas estão muito, muito conhecidas por redes de atores. Né? Então, os gráficos, uh, sobretudo os que eu faço, mas que tantos outros colegas também desenvolvem, estão muito focados no ator. É muito comum a gente ter como, como foco o né, um mapeamento de atores. É claro que uh, todo o trabalho com, com, com grafo ele é sempre um trabalho de mapeamento de relações. Né? Como o jornalismo atua muito né, na, no processo de, de investigação... Uh, e também uh, de análise baseada em relações, né? é, também há outros processos, outros processos de mapeamento né que que, que se dão entre entidades que não são um texto, digamos assim. Né? Então, por exemplo, a relação entre quem financia, quanto financia, determinado político, enfim. Isso dá para gerar é, relações. É, eu comecei a desenvolver uma, uma técnica de tentar analisar ah, as, os discursos, digamos assim, públicos, né? ah, dentro de uma perspectiva temporal. Então, eu produzi dois textos, ah, que daqui a pouco eu coloco o link aqui, que são textos ah, que trabalhei com Covid, e eu trabalhei exatamente o começo da... Da, da onda né ali em janeiro e fevereiro são dois textos que trabalham bem a genealogia uh, do coronavírus que nem ainda era covid né? tentando dar contas das narrativas que estavam sendo produzidas uh, naquele período né então a, a análise das narrativas elas têm uma, uma característica que é se debruçar com características multimodais né ou seja a palavra uma um dos textos possíveis, né? tem o um texto uh, feito através de imagens, links, etc. Então, o que eu, eu tenho, procurado, tenho procurado neste momento é mapear as relações uh, entre palavras como uma estratégia uh, de, de análise de narrativas, sobretudo dado que a, a narrativa se tornou um, um elemento muito relevante para entender como que os atores eles performam, né? criam uh, a sua performance online. Isso para o jornalismo é evidente que tem uma característica muito importante, porque muitas vezes uma pequena variação, uma pequena mudança de discurso pode significar uma, uma, uma mudança política ou econômica, ou social, ou cultural muito relevante. Então, esse é o objetivo dessa técnica, de analisar ah, como os discursos eles vão ah, sendo moldados né, dia a dia, ou mês a mês, ou hora a hora, ou minuto a minuto, pouco importa em relação à questão do tempo. O tempo é uma escolha ah, de quem vai analisar. No meu caso, que eu trouxe para cá hoje para vocês, é a gente analisar ah, discursos mais biográficos, né, ou seja... Ah, o histórico da conta de um perfil de rede social de políticos. Trabalhei com política. Mas poderia ser um artista, poderia ser um empresário, né? e pouco importa a, a plataforma, se é o Instagram, se é o Facebook, que são, por exemplo, duas plataformas que muitos jornalistas hoje coletam através do CrowdTangle, né? coletam o histórico de publicações com as respectivas legendas quando Instagram ou o respectivo mensagem né quando é o Facebook né, eu trouxe para cá o Twitter então mas uh, uh, qualquer um desses três digamos assim ou se fosse um outro tipo de texto também uh, poderia fazer então a gente vai uh, eu espero que todos vocês uh, uh, conheçam já o GFI, porque essa essa é uma uma uma oficina que, que manuseia o GFI. Então, estou fazendo uma pequena premissa para vocês entenderem um pouco, porque como os, os dados eles já vão é, chegar prontos né, para o pro trabalho, e vocês depois podem ter oportunidade, uh, o Adriano vai compartilhar com vocês, nos grupos específicos, esses dados, uh, e de maneira que vocês podem manuseá-lo né, e voltar ao vídeo que vocês vão ver agora, tá bom? O que, que eu fiz? Eu coletei é, alguns perfis, então eu coletei três perfis de três candidatos, que são os três candidatos é, que estão na frente na, em São Paulo, a saber, Bruno Covas, Celso Russomano e Boulos, Guilherme Boulos, e coletei também uh, três outros uh, políticos, o Biden, que é né, do, uh, a, concorrendo à presidência nos Estados Unidos, o Trump, e uh, um em língua espanhola, que é o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina. Isso é só exemplos de, de maneira multidiomática, porque isso permite a gente também... Uh, a se debruçar sobre outros idiomas e não ficar só restrito ao, ao português. Tá? Beleza. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, então, uh, primeiro mostrar o procedimento que eu que eu realizei. né? Então, o um procedimento que eu realizei foi coletar o dado uh, via API do Twitter. Né? O Twitter, ele limita, na API search dele, ele limita até de 3.200 tweets para ser, ser coletado. Tá? Então, eu fui no limite, com exceção do Trump, sei lá porquê, uh, eu só consegui coletar, acho que 400, uh, os últimos 400 tweets dele. Tudo bem, não tem problema, o importante é, é a experiência que vocês vão ter. Então, o que, que, eu, o que, que eu, fiz? eu fiz? Eu fiz essa coleta desses 3.200 tweets, e a partir desses 3.200 tweets, eu então separei só o texto né, dessas mensagens, né, porque existem outros, outras entidades ali, né, existe uma hashtag, existe emoji, existe uma série de coisas. Né. Então eu, eu, eu separei então, é, os textos né, de cada um desses perfis, e aí de modo que a gente pode trabalhar com qualquer um deles. Né, a gente pode trabalhar com qualquer um dos, dos uh, políticos. Tá? E aí eu, eu, eu fiz um processo que foi é, é, identificar as 100 palavras mais frequentes nessas mensagens. Então eu peguei as 3.200 mensagens e separei quais são as 100 palavras mais frequentes nesse dataset. Né? E para cada uma dessas palavras, eu identifiquei quais eram as 10 mais co-associadas a elas, ou seja, quais eram os 10 bigramas, né? quais são as palavras que compõem com essa, com cada uma das 100. Bom, de posse dessa, dessa matriz que eu, que, eu, que eu fui fazendo, né? ou seja, é, identificando a palavra A, ela está correlacionada com a palavra né? é, B, a palavra A está correlacionada com a palavra C, e assim sucessivamente, né? ou seja, novamente, para cada uma das cem palavras mais frequentes, as dez mais co-ocorrentes, chamados bigramas. E a partir disso, então, eu montei uma matriz de correlações e essa matriz, ela é, é, gerou, me permite, né, eu plotar esse arquivo no, no gráfico. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos começar a compartilhar para trabalhar. Vou entrar aqui no, no arquivo. Então, eu estou tô, tô trabalhando aqui no Windows. Uh, eu peguei... Eu peguei essa... Esses são os, os perfis né, que, eu, que eu coletei. Uh, então, vou pegar aqui o primeiro perfil, que é o primeiro colocado nas pesquisas... Para a Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas. Né? Bom, é, aqui esse arquivo é um arquivo que vocês, todos eles vocês têm montado na mão aí, né? já, já, estão sendo, sendo, já está sendo compartilhado é, é, para vocês. E, e aqui tem então um arquivo um, de tweets, que são é, todas as publicações e os metadados, né? um arquivo é, de texto no CSV. E aqui esse arquivo processado, uh, que eu processei a partir de um, de um software que nós temos no laboratório, o Labic, em que a gente então fez esse, esse movimento de identificar 100 palavras mais frequentes e as 10 mais correntes de de cada uma dessas 100. Né? E aí a gente gerou uh, uma série de arquivos uh, para serem uh, visualizados. Tá? Uh, o primeiro que é, onde acessar esse arquivo mencionado, o, o, o Belisario vai falar aqui com vocês. Eu já subi para um, para um drive, eu acho que deve estar terminando, que são 10 mil arquivos. São, são bem pequenininhos, mas que eu, vi, eu vi que estava faltando 7 minutos. Uh, eu tinha, sabido, só em português, eu vi que tem, tem gente que está que está vindo de outro país, aí eu inseri espanhol, inglês para as pessoas também. Tá? Bom, aí eu tenho aqui um processamento, um processamento que eu fiz, isso aqui é importante para vocês entenderem os arquivos, são grafos diários. Então, por exemplo, no caso do, do Bruno Covas, né, foram separados todas as mensagens deles por dia, e para cada dia ele gerou esse arquivo, esse arquivo de rede de palavras, tá? Para que, que isso aqui vai ser importante? Para exatamente identificar depois mudanças de narrativas, né? Quais são o conjunto, o conjunto vocabulário qual o vocabulário uh, uh, que um político tem um dia, qual que ele tem no outro dia, assim sucessivamente. Tá? Aqui são as timelines por palavra, né? Isso aqui. É como a, a, a frequência dessas palavras nesse, nessa timeline uh, do, do, do Covas, então, por exemplo, de março agora, como que essa palavra, ela, se ela cresceu, se ela se ela caiu, enfim. E aqui é aquela coisa é, tradicional de um arquivo para plotar nuvem de palavras, né? que é uma coisa que... que que era uma visão bem inicial no né, trabalho com texto, de fazer visualizações de, em nuvem de palavras, né? Que é uma coisa meio hoje assim, tipo é, gráfico de, de pizza, né? Uma coisa bem básica assim e que a gente vai tentando. Já já ultrapassou esse momento, né? Acho. E tem esse arquivo chamado word Graph, que é esse word Graph é o arquivo que eu vou trabalhar hoje. Um arquivo que eu vou trabalhar, que tem exatamente essas, esse conjunto de palavras em associação. Tá? Por isso que são redes lexicais. Beleza? Vou voltar agora aqui para o GFI. Tá? Então, essa falei muito rapidinho, mas depois vocês vão poder é... É... visualizar no no, em outros canais e aí tá tranquilo Ah, ah ok ah, o, o, o, Alguém perguntou, o Martin perguntou qual é o nome do, do, do software A gente, o nome do software chama-se Ford tá bom ah, ele, ele tem uma série de códigos diferentes e com, vários, com várias ações ah, eu posso depois compartilhar com vocês aqui Parte, parte do funcionamento dele. É, ok, ah, vou compartilhar então aqui a tela do GFI. Bom, o GFI, ele ou o GEF, ele, ah, eu imagino que vocês estão habituados a ele, né? Mas eu vou fazer uma explicação bem rápida daqui ah, das principais abas dele, né? As áreas dele. Primeira área uma área de, de, menu, de menu dele, né, que é, uh, é dividido em três abas, que é a visão geral, laboratório de dados e visualização. Né? A visão geral é essa, que está na tela, em que a gente vai plotar e, e, e visualizar o grafo. Né? E aqui o laboratório de dados, onde tem uma planilha e o, a visualização que dá saída para a gente gerar as imagens desses gráficos. Bom, bom, eu vou, vou então abrir... Deixa eu só ver onde está o diretório aqui. Já volto. Vou abrir esse arquivo, mas é só checar aqui o diretório dele. Sabe, pode fazer a pergunta isso aí. Teve duas perguntas que surgiram aqui. Uhum. É, posso ler? Que tem pode, que um pouco pode. relacionadas à coleta, essa justamente à setup inicial. Né? Tá bom. É, uma da Rita, que perguntou como você fez essa coleta das 100 palavras... E as 10 mais associadas, se você usou algum sistema. E outra da Marília, que também está um pouco aí relacionada, que é em relação às nuvens. Ela pergunta: apesar de ser uma visualização básica, você não acha que atende quando queremos mostrar um pano panorama geral do que é dito numa dessas contas? Assim, a, a, a nuvem de palavras, né? Se assim, não atenderia. E aí uma outra que, que tem mais a ver aí com, com essa pré- esse pré-processamento que você comentou, é se vocês usam o Ford para fazer a análise de Pegrans ou algum outro software. Se você puder também depois mandar o link do, do Ford para a gente no chat aqui, a gente junta nas referências da, tá da aula, da, do workshop. Tá bom. É... Vamos lá. O seguinte, uh, sobre... Deixa eu só ver aqui que eu tô, Já responda, que eu estou procurando aqui onde está o diretório. Ah, tá, tá então O seguinte, sobre a nuvem de palavra, né? o word cloud, se ela é, se ela funciona? Sim, funciona. Sobretudo no momento introdutório, né? Em que a gente está se adaptando ao entendimento do, de quais são os termos, digamos assim, que são mais frequentes num determinado discurso, sem dúvida alguma, funciona. Né? Mas qual o problema ao meu ver de trabalhar com frequência? Né? Que de certa maneira também é um limite dessa método que eu vou trabalhar, porque a frequência, quando você trabalha com seu dataset global, como é o caso, por exemplo, de ah, eu quero trabalhar com a menção a a a eleição americana, né? e aí quais são as palavras que mais são foram frequentes uh, ditos por, pelas páginas do Facebook durante a eleição americana. Qual o problema disso? O problema é que vai ter um viés, e esse viés ele pode estar associado com quem tem mais poder de fala. Né? Então, por exemplo, em algumas plataformas isso é muito evidente, por exemplo, por causa do Twitter, se você tem uma ação militante, uma ação ou mesmo até robótica, você vai ter um, pre, um predomínio maior de determinado tipo de, de palavra, porque como são plataformas baseadas na repetição, na republicação, o caso do Twitter, por exemplo, republica, republica, republica, republica, você pode muitas vezes ter uma única mensagem que teve um volume muito grande de republicação, e aí as palavras dessa mensagem elas serem muito em destaque, né? e aí você não consegue identificar também um universo mais amplo daquela discussão, que às vezes pode ser uma coisa muito de nicho, né? um, alguém uma comunidade muito específica, que está até meio que é, periférico do ponto de vista uh, do grosso das conversações, né? pode ser também uma coisa muito momentânea, a pessoa publicou em determinado momento, depois sumiu, não participou de discussões, enfim, eu acho que o problema da frequência é que ela pode gerar esse problema de viés, né? Mas sem dúvida ela ela me foi sempre muito útil, né? A, a Word Cloud é uma coisa que me que, que me é muito útil, né? Sobre como que eu fiz isso é então esse é um script uh, que nós desenvolvemos no laboratório e ele, ele, ele é interessante porque ele, ele funciona dentro do Ford ele funciona de modo também é, que eu posso é, definir quantas palavras eu quero. Por padrão, ele, ele, ele pega as 15 palavras mais frequentes e correlaciona as 10 mais frequentes a, a cada uma delas. Mas o, eu sempre trabalho com 100 porque é óbvio que um determinado tipo de contexto e tema, você tem um universo um determinado universo vocabular que vai ter um domínio, vai ter uma, uma dominação ali. Né? E ali então, as 30 primeiras palavras elas vão estar presentes em muitas mensagens. né Quando eu pego sem, eu pego um pouco a, a muito conteúdo que está ali na, na cauda longa, digamos assim, né e aí um pouco das conversações de nicho e, e a linguagem... Uh, que vem desses nichos todos, eles são incorporados na minha visualização. Então, a minha visualização, neste caso de hoje, é uma visualização de, de dominação, né? de linguagens e discursos dominantes. Mas eu tento incorporar um vocabulário maior, exatamente para dar conta de mais vozes entrando ali. E também porque quando eu vou fazer a rede, vocês vão ver, é, quanto maior é o meu... Uh, meu acervo, digamos assim, de palavras, mais clusterizado vai ficar a minha rede, mais comunidades ela vai gerar, e gerando mais comunidade eu, começo, eu posso ter mais perspectivas né, sobre determinado acontecimento, sobre determinado pensamento né, é, disso. Então, foi assim que eu fiz. Na verdade, eu coletei esse processo. Eu vou ver se eu, se eu compartilho aqui com vocês. Acho que vai ficar mais, mais fácil. Vou, pela Amazon eu posso uh, compartilhar aqui, vocês vão ver. Então, muito rapidamente. O que eu fiz foi isso daqui. Eu fiz. Eu, é um programinha que roda chamado Forge. e ele coleta. Coleta em várias redes. Então, eu coletei no Twitter. Então, o que eu fiz foi coletar. Uh, um, um e eu coletei essa segunda opção aqui, ó, a timeline de um usuário. Opa, dei um enter a mais. E aí, onde tem query to, uh, to search, eu coloquei os nomes dos perfis. Foi basicamente isso que eu, que eu fiz. É, tá? Bom, uh, eu acho que tinha mais uma, uma outra terceira que eu não tô lembrando qual era. Terceira pergunta. Teve a, a do Pegram. Seria isso? Ah, é verdade. é verdade. Isso, isso. Não, a gente não, ainda não usa um software específico para fazer essa análise de N-grams, não. Ou Pgrams, né A gente está é, avançando nessa direção né? de fazer também uh, análises que levem em consideração essas essas outras possibilidades, sobretudo alguns algoritmos né, de análise textual que vai nos possibilitar esse tipo de, de trabalho. Hoje mesmo, eu estava hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu li um texto uh, estudando desinformação na China, que o texto era baseado é, numa, num estudo e num, numa lógica algorítmica de separar ah, os títulos das mensagens ah, de, de notícias consideradas ou muito enviesadas ou, ou falsas. E aí o cara fez uma análise semântica, trabalhando gramas e trigam, trigramas. Né? É, três palavras e duas palavras é, mais co-associadas, para entender ah, que tipo de temática né? elas eram é, mais... A geradoras, digamos assim. Né? Então, tem, tem, tem uma série de, de trabalhos, eu acho que isso é, uma, é um caminho muito importante, até mesmo para modelar dado, que é uma coisa que eu vou, eu vou falar durante o, o, o, a nossa discussão. Posso avançar, então? Manda ver. Beleza, então eu, vou, eu vou, vou compartilhar aqui o GFI, né? Beleza. E aí agora eu vou então abrir, eu vou abrir então o, o cara que está em primeiro lugar, o Bruno Covas. Ok? Então eu, de novo, novamente, peguei os 3 mil, os, 3, os últimos 3 mil tweets dele. É... Esse arquivo gerou um arquivo CSV, um tweet CSV, como nós chamamos. Desse arquivo CSV nós separamos, pegamos um metadado do Twitter chamado text é, que é a descrição das mensagens produzidas pelo autor, no caso Bruno Covas, e separei as 100 palavras mais frequentes. Para cada uma dessas 100 palavras, eu identifiquei as 10 mais co-associadas, criando, então, bigramas para cada uma dessas palavras que comportam as 100 mais frequentes. Com isso, então, eu gerei as palavras em co-associação. Isso, então, formou uma série de arquivos de gráficos. É, um desses arquivos, é, uma dessas pastas, chama-se que são por dia. Então, vocês podem ver que tem uma série de arquivos aqui que é por dia. Então, eu posso ver quais são as palavras ontem que o Bruno Covas utilizou, anteontem e assim su sucessivamente. Mas eu vou usar uma que é o total, que é o todo. Ou seja, eu não estou fazendo corte temporal aqui. Eu estou pegando o acervo todo e vendo dessa 100 e as suas associações. Tá? Então, eu vou abrir esse arquivo no GFI. Essa é uma rede tem uma vantagem, porque é uma rede é, relativamente baixa, pequena, né? ela tem 5 mil nós, então é uma rede pequena do ponto de vista de análise de rede. Né? Ah, os nós, nesse caso, são palavras e... E as linhas né, são as co-associações. Então, por exemplo, se a gente tiver uh, duas palavras que continuamente são juntas, por exemplo, São Paulo. São Paulo são duas palavras que tendem a andar juntas. Né? Então, se o, o autor, é o Bruno Covas, ele publicou muito a palavra São Paulo, vai ter então essa relação mais intensa entre essas duas palavras e a linha vai ficar mais grossa. Tá? Uh, deixa eu, deixa eu aqui para cá. Ah, o primeiro movimento que eu faço no GFI é, é gerar um, uma estatística. Né? Aqui nesse lado aqui, a estatística. Vou usar a, a estatística mais simples, que é o grau ponderado do médio, né? que ele vai men mensurar as conexões entre os nós. Né? Então eu gero essa estatística. E a outra que eu, estatística que eu uso uh, com frequência é a estatística de modularidade. Existem outros, outras estatísticas de, de clusterização, nesse caso aqui, modularidade é uma estatística de clusterização, existem outras duas uh, de clusterização, que é essa Leiden e essa given, uh, que também você pode gerar, mas eu prefiro aqui, para essa rede, a de, a de modularidade. Ok. E aí eu é, vou usar esse padrão mesmo definido pelo GFI. E beleza, gerei essas duas estatísticas. Né? O segundo passo que eu faço é que eu faço, eu, eu aplico as estatísticas. Né? No caso aqui, nessa área de círculos concêntricos aqui, eu uh, vou estabelecer então a estatística de grau de entrada ponderado. Grau de entrada ponderado por quê? Porque eu quero identificar quais são as palavras que obtiveram mais entradas, ou seja, quais são as palavras que foram mais, digamos assim, frequentes e que tem mais coassociação nesse conjunto de termos que eu coletei. Só para vocês terem ideia, se eu for aqui em laboratório de dados, aqui em Arestas, dá para ver as palavras, Então, por exemplo, a palavra prefeito aqui, é uma palavra, e aí as, as co-associações que elas possuem, né? prefeito Tucanos, prefeito Paulo, prefeito Ribeirão, prefeito Preto, prefeito Apoiar, então você tem aqui as co No final, a gente vê que tem muito mais palavras co-associadas com o prefeito. É por isso que eu faço a coisa da, da 100, que no final das contas não vai ficar só as 10 mais co-associadas. Né? Vão existir, existir outras, porque eu acabei é, ampliando demais o meu o meu o meu óculos né? Bom, enfim, aí, voltando aqui, então, eu, eu posso aplicar essa, essa estatística. Claro que a, a, nesse momento, quando eu vou fazer a rede aqui, essa aplicação do tamanho mínimo, que vai ser 1, um, e o tamanho máximo, que aqui está 4, ela é a, absolutamente arbitrária. Ela vai estar tá muito associada com a maneira como eu quero desenhar esse, essa rede. Lembrando que o, o algoritmo meu, que é o foco, que é de clusterização, ou seja, eu quero identificar agrupamento de palavras, ele é um, é um algoritmo que o objetivo dele é exatamente permitir a, ao analista visualizar as associações e, e, e dessas associações produzir juízo, ou seja, produzir interpretação. Por mais que o grafo seja muito trabalhoso, fazer, etc., é a nossa capacidade interpretativa que é o, o X a questão. Né? A gente banuseia a ferramenta, mas é a, é a conexão que nós vamos fazer de entendimento do que significa, o porquê de algumas palavras estarem associadas e outras não. Né? Bom, aí aqui então é arbitrário, eu vou usar aqui 1.500, tamanho máximo, ou seja, a palavra que tem... A maior co-associação, ou seja, aquela que está mais ligada com mais outras palavras, vai ficar grande. No máximo 1.500, que é um padrão aqui do IFI. Eu posso botar 2.500, eu posso botar 3.500, pouco importa. Tá? Ah, e aí eu, eu vou aplicar isso. Só que é o seguinte, ah, esse, como, como esse modelo é linear, ou seja, a palavra tem mais coassociação. associação ela vai ficar muito maior em relação à segunda, e, e, e isso, é, consequentemente, a né, segunda vai ficar muito maior que a terceira, etc. O que eu faço é fazer uma atualização mais lógica. Com isso, eu equilibro um pouco esses tamanhos. À medida que, muitas vezes, você tem uma palavra que tem 200 associações com uma palavra, a segunda tem 150, a terceira 130, mas às vezes os tamanhos entre elas ficam muito grandes. Então, o que eu faço aqui em spline é eu é, manipulo esse tamanho de maneira a criar um certo tipo de uh, uh, visualidade que cria uma certa homogeneidade, uma certa igualdade, até de condições entre as palavras. Né? E aí eu aplico esse spline e aí, no final, e aí, eu venho aqui e aplico. Não, tem alguma pergunta aí, Belisário o pessoal queira fazer? Tem uma, uma questão, mas é anterior, sobre esse A conto. Daniela deu mão, não, levantou a mão. Não surgiu Fala até lá. agora nada. O Edson perguntou o programa que você mostrou antes, eu acho que era o Ford, se puder, Sim. depois a gente manda aí no final da sessão o link. E... Chegou uma agora da Mariângela, que é, puder explicar melhor sobre o arquivo que foi importado para o GFI, originalmente ele continha apenas duas variáveis, ou já trazia as outras variáveis que apareceram aí no vídeo? Ah, peraí, deixa eu, deixa eu botar no laboratório de dados, tá bom, vamos lá. No laboratório de dados ele vai ter esse aqui só, origem e destino, ah? Ah, tá? É em tabela, de em laboratório de dados, tabela de dados arestas, você vai ter origem, destino, os IDs, né, que são as identificações de cada uma dessas palavras e o peso, esse peso aqui é exatamente a quantidade de vezes que essas palavras estão correlacionadas. Então, por exemplo, a palavra prefeito e criança tá tem uma correlação alta, tá? Então o peso dessa, desse laço ele é ele é grande, né? Prefeito e zona, por exemplo, né? Então, são outros. Tá? Isso na tabela arestas, no laboratório de dados. Uh, mas isso é tudo nativo do, do, do GFI. Aqui, nós, né, os atributos de grau, grau de entrada, grau de saída, grau ponderado, esses atributos aqui são uh, estatísticas geradas por aquela estatística que eu apliquei, grau ponderado médio, mesmo que a modularidade aqui. Esses números 2, 4, 1 corresponde ao qual o grupo que essa palavra está. Então, por exemplo, a palavra prefeito, ela está no grupo 2, ou no cluster 2. A palavra agradecemos no zero, e assim sucessivamente. Tá bom? Tem mais perguntas, né? pelo jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Ah, não, aí são coisas mais... Beleza, então vamos, vamos lá, no... continuando aqui. Vamos lá em visualização geral então apliquei, retomando, eu apliquei grau de entrada ponderado na né, estatística aqui, e aí eu vim aqui em aparência, né, que é uma, uma, uma área do Gefi, nesse círculo centro e apliquei 1.000 a 1.500, então eu já, ó, já, os tamanhos das, das bolinhas aqui, né, os, o raio de cada nó, já já é, se diferencia, então existem palavras que estão muito coassociadas e, ou, oh, desculpa, há, há muitas palavras que têm um peso, né, são muito relevantes no discurso do Bruno Covas, porque ela, e ela se co-associa -so co co com outros. Então é bem interessante isso, porque a gente já vai saber aqui quais são as palavras que a equipe do Covas, e é óbvio que eu não estou falando só da campanha, pode ser que esse arquivo né, de 3 mil tweets, ele também vai equivaler a momentos antes da campanha, então por isso que é interessante também a gente trabalhar com aquela análise temporal, aqueles arquivos temporais, que, se a gente quiser ver essas, essa, o, o antes da campanha e o, e o e o depois da campanha, é só tratar isso aqui no Gfi porque lá está né, naquela pasta Graph, tem por dia. E eu vou botar uma corzinha agora aqui, porque está sem cor. Então, essa paleta de cores, partição, eu vou inserir aqui modularidade. Então, ele, ele já ele gera esses, essas cores padrões aqui. Né? Uh, e aqui já dá para ler algumas coisas. Então, por exemplo, você tem um conjunto de palavras que formam esse cluster 2, que equivale a 40% das relações desse grafo. E aí isso, você tem as estatísticas que vem depois. Isso é muito relevante, sobretudo quando a gente... Eu estou trabalhando só o Bruno Covas aqui. Mas veja, eu posso fazer uma coleta de todos os três juntos, três ou cinco, não sei quantos candidatos tem em São Paulo, mas eu peguei os três primeiros, eu posso fazer a coleta dos três juntos e plotar os três juntos aqui. E aí a gente pode identificar que muitas vezes você vai ter palavras que estão utilizadas pelos três candidatos, por exemplo, São Paulo. Né? Vai ter decisão também do analista. Se, se o analista quiser assim, ah, eu não vou usar a palavra São Paulo, ela vai estar na minha lista de stop words, Ela seja, palavras que não, não vão entrar no meu no meu na, no meu mapeamento então você bloqueia essa palavra e essa palavra ela não entra mais no seu foco ah tem alguma bloqueada aí Fábio tem eu bloqueio as preposições os artigos conjunções né é, é, que são são geralmente lixo semântico mas às vezes até essas mesmo podem ser serem ser, ser úteis tá? ah, mas por exemplo verbo de ligação eu bloqueio é, o verbo ser, por exemplo. Então, são, que é uma flexão do verbo ser, não entra na minha na minha, na minha minha visualização aqui. Por isso que Paulo fica sozinho. Então, esses probleminhas, eles vão acontecer. E aí tem uma série de técnicas. Tem gente que vai, que vai adotar determinados verbos, outros não, etc. Como para mim está bem experimental esse processo, tem sido muito útil aproveitar, uh, uh, inserir o verbo ser, não inserir o verbo ser, e etc. Tá? Tem muita gente que vai lematizar os dados, né? vai, vai, vai, vai trabalhar com, com retirar os prefixos, os sufixos uh, da palavra, né? eu prefiro não, eu prefiro ela redondinha. Tá? Mas aqui ela é absolutamente arbitrária também, você aplica esse, a modularidade, né? de novo, paleta de cores, partição, modularidade, ela vai atribuir essa cor. Claro que você pode... É, dá uma avivada, se você quiser, você pode é, transformar isso aqui do jeito que você achar melhor, né? Então tem dois azuis, eu vou botar, sei lá, um, um amarelo. E aí, isso aqui é só você clicar e arrastar. É, facinho de usar. Também tem umas paletas de cores aqui que você pode usar, que são padrões, você pode gerar, você clicando aqui em paletas, paleta você pode gerar também, aleatoriamente esse processo, tá bom? Então, basicamente, assim, o tratamento mais simples que eu faço é esse. Aí acho que aqui que vem o pulo do gato, porque uh, você tem vários modos de, de visualizar esse grafo, né? Eu vou trabalhar com, com um algoritmo de atração e repulsão, ou seja, ele vai... Ele vai fazer com que as palavras que estão mais co-associadas fiquem juntas e ele vai é, fazer um processo de repulsão daquelas que estão mais uh, isoladas, daqueles grupos que estão mais isolados. Né? Então, essa é a ideia. É muito comum no, no político, e que sobretudo campanha, há uma certa repetição de um conjunto de vocabulário. Por exemplo, aqui eu não estou usando hashtags, porque senão a hashtag, ela uniria muitas coisas. Mas eu posso fazer também uma rede hashtag usuário, por exemplo. Né? Aí você teria uma entidade que a entidade é o usuário e a, a, a outra entidade é a hashtag. Então, seria o mesmo, a mesma lógica. E aí óbvio, né? se você tem uma hashtag que está conectada a muitos usuários, né? ela vai ficar mais próxima desses esses usuários pela lógica da atração. Uh, aqui do software. né? Isso é bem importante, sobretudo, quando você plota uh, uh, hashtags que são meio neutras, como, por exemplo, hoje nos Estados Unidos a Election Day, por exemplo, é uma hashtag neutra, no sentido que ela não pertence a um a um conjunto de, de apoiadores de um candidato. Ela está meio aberta ali para gerar, utilizar. Então, é interessante você ver como que as hashtags elas podem é, sugerir, né, Uh, agrupamentos, né? elas serem partes de um conjunto de apoiadores e outras hashtags parte de um outro conjunto, e aí elas vão se separar nesse, nesse, nesse, nesse grafo. Bom, eu vou usar o Force Atlas 2 aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa aba aqui, e aqui é o lance é o seguinte, aqui é um processo que você tem que ficar sempre de olho, porque o Force Atlas ele é in-stream, né? ele é contínuo, você executa e ele fica rodando, rodando, rodando, rodando, de maneira que ele vai, ele vai expandindo. Tem uma hora que você tem que parar e também é arbitrário essa, essa parada. Vai ser em função de que se, se a pessoa ou a, se a sua audiência, seu público, ele vai ter um entendimento do que, do que, de como ficou o resultado dessa, desse plot, entendeu? É, então é muito importante também ter uma visão né, de quem vai ler o seu, seu grafo. Eu vou botar esse modo Lean Log, essa opção aqui, modo linlog. Log. E aí eu vou botar aqui, inicialmente, um. Por quê? Quem, quem, quem trabalha com estudos relacionais em grafos sabe que todo grafo ele tem uma vida específica. Assim, ele é uma entidade única. Então pode ser que esse gráfico no, no, no, é, inicia aqui a execução de, desse algoritmo, o force A para 2, é, é, ele vá muito lentamente, às vezes não, às vezes vai muito rápido, então é importante também dosar um pouco a velocidade de como vai ser esse processo, pode ser tudo muito rápido, tudo muito lento, tá? então eu vou executar esse processo, então eu botei um dimensionamento 1 e a gravidade vou estar zero. Aqui, então zero de gravidade e aqui também eu sem influência das arestas e aí eu boto para executar e aí com cautela aqui na velocidade. Você não precisa fazer isso não se você não quiser, mas eu boto aqui uma velocidade baixa só para ir controlando essa essa rede tá. Então, eu boto para executar então ele já começa a ir executar. E vocês reparem que ah, as palavras elas começam, a, a ter né? começam a ter posições diferentes. Começam a ter posições diferentes. Está devagarzinho, porque eu, a minha tolerância de velocidade aqui está 0.1, mas eu posso quintuplicar, mas é, ela vai continuar lá. Ela já começou a acelerar um pouquinho. Eu estou com um computador que tem 16 de RAM, então, aliás, 8 de RAM. Então, não é um computador assim potente que a gente usa no laboratório em geral. Repare que ela tem uma, uma aleatoriedade, o formato do gráfico. Né? Mas uma coisa que eu não tenho como deixar de olhar é que existem é, pontos nesse gráfico que eles estão muito distantes um dos outros e outros que estão muito próximos. Então, por exemplo, esse cluster amarelo, ele está muito próximo desse cluster verde, mas eles têm uma certa autonomia, digamos assim, porque uh, existe uma coassociação maior né, uh, entre palavras no amarelo, né, embora algumas dessas palavras também se coassociem, como vermelho, etc. E tal, tá? Bom, elas vão ficando, elas vão sendo processadas dessa maneira, essa, essa bússolazinha aqui, parece uma bússolazinha, ela centraliza o seu nó se você clica e se vocês continuam reparando que está tá rodando né aqui ó está rodando está em streaming rodando e aí você pode você pode se arriscar aqui um pouquinho porque o Gefil tem um problema se você expande muito ele ele eu chamo de quadrado maldito né ele, ele cria um quadrado nesse gráfico você tem que não tem um Z, você tem que começar tudo de novo está indo bem por aqui Alguma questão? Tiveram algumas perguntas também aqui, um pouco sobre a parte de importação. A Rita perguntou se o Ford exporta as tabelas no formato GFI. Sim. Ele gera os arquivos .gdf. Esses arquivos .gdf são os arquivos que você vai em arquivo, abrir... Eu vou repetir uma operação depois que eu vou fazer do, sei lá, do, do, do bônus. E aí a gente vai, vai poder é, fa repetir, fazer um repetê, tá? Mas ele gera um arquivo .GDF que quando você abre o GFI ele já, já insere aqui o, o logozinho do do, do GFI. Então, todos, Legal. Tá? Results, results lá quando você clicar em results vai ter, tá separadinho, tudo separadinho ali, o uh, Graphs, que são os, os uh, arquivos .gdf. A nossa extensão sempre para plotar no, no gfia .gdf Legal. A Catarina perguntou, tem como exportar um embed interativo desse gráfico para colocar em uma reportagem, por exemplo, de modo que as palavras apareçam quando o cursor passar pelos círculos? tem. Tem um, um plugin chamado Sigma é, Exporter, que, é um, que, é um, que é um plugin que você... Acho que eu não sei se eu tenho aqui, porque eu é, é, não tenho aqui. Uh, deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem aqui, ó. Ele é um, um, um plugin que você... você ele, ele gera... Você clica nesse sigma.js aqui, e aí quando você clica aqui, ele, ele vai gerar uma pasta... Você dá um nome e tal, você pode configurar, bonitinho, muito simples, besteira mesmo. E, quer ver, ó, quando você clica, ó, aí você pode configurar, você, dá, você busca aqui uh, em browser uh, qual é o diretório que você quer salvar. Você pode especificar aqui, por exemplo, nós, são palavras ditas por Bruno Covas. Né? Você pode estabelecer aqui a... Uh, uma espécie de explicação sobre o que é a bolinha e o que é a, a, o link, né? a, a, as arestas. E você pode fazer uma descrição aqui, papapá, papapá, e você dá ok, pronto. Aí ele vai gerar na pasta que você pediu para salvar, um arquivo chamado network. E aí nesse arquivo, você é um diretório, na verdade ele vai gerar um diretório chamado network, e aí, você clica em network, vai ter um arquivo chamado in, eh, index.html. Você abre no Chrome e ele. E você já pode navegar de maneira interativa. Tá? E se você quiser embedar no jornal, como ele é todo, acho que em JavaScript, você já está com os arquivos todos organizadinhos, bonitinho Eu mesmo já fiz. Um, já mandei uma série de, de arquivos desse jeito para colegas da, da, da, da imprensa. Ah, bom. Então, assim, o arquivo está rodando aí, né? Eu... a gente pode brincar um pouquinho aqui ainda, né? do tipo, tem uma sobreposição, se vocês, vou dar um zoom aqui, é só um scroll, você, já... você veja que tem sobreposições aqui dos nós, né? então o que a gente dá para fazer, a gente começa a mexer nesse layout, centralizar aqui, você pode mexer nesse layout. Você pode expandir um pouco mais, e aí é aquele risco que eu falei de ficar quadrado. Mas ó, tô expandindo e aí, opa, vou até dar uma parada aqui, tô com medo. Eu dei uma paradinha nele, aí ele já deu uma expandida, mas ó, pegou o quadrado, ó, Tá vendo? vou ter que fazer tudo de novo. Tá vendo aqui, ó? Foi até pedagógico isso, porque ó, ele sobrepôs aqui numa linha e aí já era. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu é até bom isso acontecer, porque... Como é que acontece isso? Já era. Eu, ah, gerou esse, esse, essa linha quadrada aqui. Né? Meu gráfico ficou sem forma. Uma, na verdade, ficou com uma forma quadrada. Como que eu reinicio? Então, você vem aqui em distribuição aleatória, que é um algoritmo que está sempre... Se você ficar clicando aqui várias vezes, ele vai ter várias, várias formas aleatórias de rede. Então, um cliquei aqui. E aí eu vou em Force Atos de novo, eu sei que 2 é, é meio expandir demais, eu posso botar 1.5, 1.5 e eu inicio novamente o processo de com medo de gerar aquele problema. E aí toda vez que você refaz a sua rede, ela é uma nova rede com uma outra configuração, com uma outra topologia, né? uma outra distribuição espacial dos nós, e aí você vai, vai vendo como ela vai, ela vai ficando. Pode fazer ah, perguntas. Tem um monte de perguntas. Tem uma pergunta aqui no, no chat que a Daniela mandou, que é como ela pode transformar uma tabela de uma coluna de milhares de linhas de tweets em um arquivo para que o GFI leia como rede de frequência de palavras e co-ocorrências entre elas. Então, quando eu pensei esse, esse script, quem executou foi o Nelson, no laboratório, uh, eu pensei, pensei que, uh, bom, todo grafo é uma matriz, né? Então, você, matriz, então você tem uh, uma palavra tá associada com a outra, uma outra palavra está associada com a outra. Então, eu pensei, pô... Uh, Seria interessante a gente entender qual é o tipo de palavra de um conjunto vocabular que aparece em associação num tempo e depois num outro tempo. Então, o que eu pedi para o Nelson foi simplesmente fazer a contagem daquilo que é mais frequente e que ele me, me, me desse uma tabela é, cuja origem é a palavra frequente, então, por exemplo, a palavra mais frequente, prefeito, e o destino, ou seja, quais são as que são mais correlacionadas a elas num conjunto textual, né? Nesse texto aqui, nesse conjunto de, de tweets, né? A palavra prefeito está associada a, a, aos tweets do prefeito Covas. Né? Então, é, ele vai contar quantas vezes, as, é, é, quanta, quantas vezes determinada palavra ou um conjunto de palavras, na verdade o conjunto de palavras existentes em todas as mensagens estão associado com a palavra prefeito. Então, já contando uma a uma, em associação com, com, com o prefeito. Né? Então, e assim vai. Então, é, é, é basicamente uma, um script que ele conta as frequências, palavras mais frequentes, e ele conta, as, nas mensagens que tem a palavra prefeito, né? é, quantas vezes as outras palavras estão com associação com elas. Então, isso já é uma, um modo né, é, que ajuda a, a gente ter uma, uma visão, digamos assim, do, de um, discurso, um certo tipo de discurso dominante, né, que a gente vai agora ver. Deixa eu só, antes de passar para para a próxima pergunta, eu, eu vou tirar essa sobreposição aqui. Talvez eu acho que, eu, de novo, eu estou eu com o mesmo problema aqui. Vamos ver. Aí, se você clicar aqui em evitar sobreposição, ele vai, ele vai tirar essa sobreposição. Uh, e aí, essa rede vai ficar mais bonitona, né? ela vai ficando aberta e... e ficando de melhor entendimento, né? e aí a gente vai começando a ver que os discursos, eles são também ah, determinados né? ah, pela uma aglutinação dos termos. Né? E aí a questão é, ah, Fábio, mas quais são essas bolinhas? O né? que, que, que é isso aqui? Que, que, quais são essas palavras? Né? Então agora é a hora de vê-las né, então aqui nesse T a gente clica esse T aqui, e aqui nesse A maior é, em negrito a gente coloca node size, e aí deu uma embaralhada aqui né, que dá para a gente, por aqui a gente pode aumentar, ficaria assim, ou a gente pode dar uma reduzida né, essa é uma, é uma área de visão geral, é para você tratar o seu gráfico, não é a área de visualização, não. Tá? Mas aqui já dá para ver que a gente tem uma coisa meio óbvia, né? uh, que é o fato de Bruno Covas, né? essas palavras aqui, elas, são, elas caminham juntas. Num, em condições normais de temperatura e pressão, eu bloquearia o Bruno Covas, eu decidiria por bloquear essas duas palavras, porque são palavras que são óbvias, né? ou seja, uh, numa rede de político, é claro que a, a, quem administra né, essa, esse perfil vai estar falando, ah, o prefeito Bruno Covas né, atendeu ontem, falando de tal, isso, e se tal, bababá, bububu, ou seja, aqui nitidamente é uma linguagem burocrática, porque como ele já é prefeito, muito possivelmente, isso daqui tem a ver com uma certa linguagem meio de release, né? ah, que faz parte desse, desse universo. Né? Ah, mas você tem umas, umas, umas palavras menorzinhas, outras um pouco maior, vai ter mais... Opa! Deixa eu centralizar aqui de novo. É, que vai ter uma... Deixa eu pegar meu mouse, vai é ficar melhor. É, que vai ter uma predominância se a gente filtrar depois as palavras mais frequentes. Né? Então, tem muita coisa que possivelmente é de uma linguagem mais burocrática, né? tem a ver com a própria linguagem institucional de ser prefeito. Tá? Isso é muito comum, isso aconteceu muito com, com o Bolsonaro, Bolsonaro, ele, ele tinha uma linguagem específica e ele, quando se tornou presidente, ele virou uma linguagem da agenda, né, do, do governo, tal, etc. tá vendo a palavra São Paulo aqui? Como eu falei com vocês, tá vendo? Ela aparece solta, sem o um são. Ah, mas é, aí a questão aqui vem a... Inicia-se a interpretação, né? Ou seja, por que essas palavras, elas... Essa daqui, por exemplo não está associada com esse universo aqui mais institucional e ela passou a ter uma universo particular, né? multas, né? frota, multa, mobilidade, você vê que é uma temática, mas ela não está dentro da linguagem mais institucional. Talvez pode ter sido algum tipo de campanha específica, pode ter sido um uma, uma resposta específica que a prefeitura teve que dar, mas o, e isso é interessante também, muitos, é, uma das utilidades dessa rede, muitos políticos eles revelam alguns conflitos que eles têm que lidar também. E aí esses conflitos são temporários, eles lidam, então eles criam um conjunto vocabulário para lidar com um determinado conflito e aí depois ele desaparece com esse conflito, não quer mais saber disso, porque isso foi espinhoso para ele. Então, uma análise, muitas vezes, até de análise de competição eleitoral aqui, o um cara pode ler um adversário do Bruno Costa e falar, pô, o cara teve problema aqui com esse lance de multa, ou não, às vezes pode ter sido também alguma coisa que ele resolveu, mas você vê que não está associado a esse linguajar aqui do prefeito Bruno, do Bruno, né? Bruno Pox. Isso aqui é um linguajar programa, obras, tá vendo? É um linguajar do cara que está... Fazendo, fazendo o seu governo, educação, saúde, são temas que cresceram muito, né? Cidade, que é um termo também bem institucional, gestão, né? É, então, acho que o que é legal dessas redes é que você tem de é, se colocar no processo de ente entender por que esse conjunto de vocabulários vão se separando. Eu não vou fazer análise aqui, né? Porque o objetivo não é esse, eu acho que o objetivo é usar essas possibilidades. O que você pode fazer? Para facilitar um pouco melhor a, a sua análise, você pode filtrar esses grupos, esses clusters. Então você pode vir aqui em filtros, nessa região aqui, você vai em atributos, partição, modularidade, clica, clica duas vezes em modularidade, e aí você pode, por exemplo, filtrar essa área de lais, Aí você já filtra aqui e você pode visualizar melhor. E o que você pode fazer, se você clicar nesse segundo ícone aqui, você exporta, você copia, na verdade, essa subrede para uma outra área de trabalho. Pronto, eu cliquei e criei uma outra área de trabalho. Aí aqui eu desseleciono, na verdade aqui, vou em vermelho, aí volto ao normal e se vocês repararem, tem aqui uma nova área de trabalho, a área de trabalho 2 que está aqui é a, minha, a minha rede, que eu, inclusive, posso começar tudo zero. Posso ir em distribuição aleatória, aí ela virou aquela rede minúsculazinha, eu posso ir no Force A2, posso fazer uma rede mais inclusive mais circular, com uma gravidade grande, porque o meu objetivo... É, é ter uma visão mais ampla sobre essas palavras. Então posso botar dois mil aqui, gravidade mais forte, deixar um aqui mesmo. E aí ela vai ficar desse nessa, nessa nesse formato aqui. Eu posso botar evitar essa proposição de só de hub E aí ela vai crescer, né? E aí eu vou conseguir visualizar essas palavras, né? Melhor aqui, né? Que estão Bem minúsculozinho, né? E aí eu posso fazer esse filtro e refazer tudo que eu posso recalcular as estatísticas disso, e aí fazer valorizar grau de entrada ponderada, mesmo processo, né? Vou botar um spline aqui em vez de um log muito. SpineMan menor, para visualizar as, as principais. né? E aí eu posso ter uma rede que eu consiga né? ter uma noção um pouco melhor do que... Deixa eu ver se eu tenho um novo aqui. Eu posso usar também esse algoritmo de não sobreposição, que é bem bom para redes pequenas. Posso botar aqui dois. E que ele vai também... Ele vai ampliar... Esse centro aqui, esse núcleo, vai, ele vai tirar essa sua deposição. E aí eu consigo visualizar me, melhor, um pouco melhor do que naquele formato anterior. Você vê que saúde, por exemplo, educação, saúde passou a ter uma centralidade no discurso do Colas. Ele é o centro da sua, digamos assim, da, da sua linguagem política e institucional. Em, é, maior que obras. Aí eu acho que os motivos eles são óbvios, né? então ele vai estar tá, retórica do Covas vai passar pela questão da saúde. Beleza? Vamos lá, mas quer fazer mais uma rodada de perguntas? Tem algumas aqui? Sim. Vamos lá. É, tem uma da Rita que ela perguntou, você tinha comentado da Han, né? Quanto que você sugere para lidar com o GFI? Porque às vezes o computador dela trava. Imagino que dependa muito da, do tamanho dos dados, né? É. Então, 16 é, para mim, o ideal. Que eu, eu, eu, eu, eu destino 8 só para o GFI. 8, 10, vezes 12 só para o GFI. Para tratar redes assim, sobretudo redes de atores 800 mil, é, nós, né? pontinhos desses daí aí eu, eu preciso de um, de um computador assim. Né? Isso para trabalhar em casa. Né? Agora, claro, se eu estou trabalhando em um laboratório, é sempre melhor um de 32, 64, mas ele já é desktop, ele tem uma outra, uma outra configuração de processador, etc. E tal. Mas um laptop que a gente possa comprar, assim, um bom processador com 16 de RAM é o suficiente. Eu uso, eu uso mais é, Linux, né? onde que eu estou usando aqui o Windows. Mas funciona bem em qualquer sistema operacional se você destina é, mais memória né, para o GFI, porque de fato ele consome mesmo. Agora tem um truque que eu faço, só que é, é porque eu já conheço também o GFI para caramba. Eu faço, eu trabalho em visualização, porque essa área aqui de visão geral, ela consome muita memória. Eu faço, eu vou em visualização aqui, que é a área onde a gente vai gerar os arquivos de, de imagens deixa eu tirar essa barra aqui onde estou vendo vocês é, aí o que que eu faço eu venho aqui em, em, em visualização né e aí eu reconfiguro essa área toda eu vou botando as as, as janelas então eu boto por exemplo aqui é, cadê aparência que é para é, inserir o tamanho dos nós tá vendo eu já jogo para esse lado aqui, eu reconfiguro de maneira que eu vou trabalhar só dentro de visualização, eu nem abro. Exatamente para evitar problemas de consumo é, maior. Então, por exemplo, eu boto distribuição, que eu acho que é a distribuição que é layout. É, distribuição que é layout aqui, eu boto. Aí eu, eu posso, inserindo as mesmas... Áreas do menu que, que estavam na visão geral eu, eu jogo para cá, então olha lá por exemplo, estatística coloca aqui então eu reconfiguro meu a minha área de modo que filtro também eu coloco aqui. Eu não preciso trabalhar em, em, em ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, entendeu? Vou em visualização, depois vou para visão geral e aí eu boto tudo aqui e aí eu posso processar. Então, por exemplo, quando eu vou processar as imagens. Eu venho aqui nessa área de configuração, está em visualização, e só atualizei. Você vê que o nosso gráfico está bem denso. Ele é bem denso, porque eu peguei muitas palavras. Né? Ele está muito denso. E aí, aqui a questão mesmo, essa saída dele... Deixa eu só restaurar aqui o zoom dele... É, tá vendo o que eu falei com vocês? Ó, o quadrado ele matou aqui um conjunto de nós. Ó. Então, ele soube depois tudo. Aqui ela é para é ficar um pouco menor. Eu expandi demais, aí ele, ele limitou. Mas aqui é só para vocês verem mesmo, então não tem problema. E aí aqui você pode mexer um pouquinho, né? tirar essa opacidade. Por exemplo, você pode diminuir a espessura da linha, para dar uma visualidade maior, melhor, né? Então aqui, por exemplo, na opacidade das linhas, você pode botar um 45, e quando você gera isso aqui, vai ficar, vai dar umas, aí, os nós eles ganharam mais vida, né? Aqui, é, que eu tirei um pouco, você pode tirar esse formato redondo também aqui, esse formato curvo, aliás, você desabilita aqui, né? e aí você vai gerar um formato mais é, reto, né? Das linhas, e aqui você pode também... Aqui você pode ajustar o, o tamanho das letras, né? Arial 12, você pode botar um 5 aqui, porque vai talvez comportar melhor. Olha lá, tá vendo? Então é uma coisa que eu já sei mais ou menos como funciona. É claro que se você filtrar o roxo, você pode também fazer simplesmente um filtro. Quer ver, ó. A gente estava lá, né o roxo aqui, né selecionar, filtrar. Aí eu volto, ó. eu nem estou em visualização mais, eu sei que está filtrado. Eu vou em visualização, configuração, atualizo. Aí pronto, eu estou com essa rede aqui. Então eu posso montar, eu posso exportar essa rede aqui, um arquivo de, de grafo, de imagem, eu posso, sei lá, gerar uma rede que é absolutamente simples, né, ah, para... sei lá, vou botar aqui em Covid por enquanto, nem sei onde... Ah, não, tem tá me download, agora eu Então, é, isso já ajuda a gente poder trabalhar Vamos lá, perfis, vou botar aqui ah, acho que o Covas, né? Covas, e aí você já vem aqui, já bota aqui, sei lá, 1, um, ou, sei lá, cluster 1, um, ou cluster roxo, lá, sei lá. E aí você já salva isso, você pode configurar isso aqui, né? Aqui o, o, o, a resolução, deixar isso aqui como padrão mesmo por enquanto, e aí tá lá já. Aí eu salvei, só gerei só esse cluster. E saiu a imagem que foi, foi só esse cluster. Então, não preciso ficar lá em visão geral. Então, isso já ajuda bastante a, digamos assim, a o uso né cotidiano, do manejo do software. né Eu deixo tudo aqui em visualização, então não preciso ficar naquele, esperando, já mais ou menos já sei o timing já da, da, de como vai se estender, etc. Legal. A Rita agradeceu aqui as dicas. Aí temos mais aqui outras perguntas. O Alexander... A é, questão se é possível ocultar um nó específico para ter uma visualização melhor. A Mariângela pergunta se no GFI tem a função de stop word ou isso deveria ser feito antes na planilha inicial. Ah, Pelo Pela última, tem que fazer antes. Tem que fazer antes. Aqui você só vai plotar o, o resultado final dessa... Dessa associação que você vai criar. Então, você tem que já ter. Claro, que já tem bibliotecas de. Stop words em português, italiano, inglês. Então, isso é fácil de, de usar. Esse, esse código está feito, em, acho que em Python, né? o Nelson fez em Python. Então, tem essas coisas todas que você já conhece, dessas facilidades. É... Mas você pode também estabelecer no seu código. Você pode dar essa opção do do bloqueio, então por exemplo meu código eu uso lá ah, eu quero Ford menos W é, menos 200, oh, 200 menos Z de exclusão e eu posso excluir esses nós que eu quiser, eu posso excluir Bru, Bruno, vírgula, Covas Então, eu posso fazer o um processo de retirar determinadas palavras que eu considero palavras meio que assim meio hum, né? não diz muita coisa né? mas veja, essa é um é um ato que você precisa sempre inserir no, na sua metodologia. Né? Ó, nós excluímos tais e tais nós, nós excluímos tais por esse e esse motivo. Né? Às vezes não, às vezes você ter Bruno Covas, nesse caso pode ser importante para ver né, que tipo de ação ele fez, e a ação significa assim, rapidamente identificar os temas. Né? Ah, Bruno Covas inaugurou a nova unidade de saúde, estamos de saúde vai passar um, é um tema importante, e assim vai. Então, tudo depende de cada rede semântica, ela é, uma, é uma, uma, um modo de você pegar as narrativas de uma outra maneira. Um texto que eu fiz sobre Covid, sobre o negacionismo, foi muito importante essa metodologia, porque eu fui identificando como a rede bolsonarista foi construindo um léxico anti-chinês, que se repete agora na vacina, um léxico anti-chinês, e cheio de informação que era informação, ah, ah, de um lado era desinformação, do outro lado era informação é, inventada, outra era é, é, visões meio que malucas, é, mas que tinham um vocábulo, como laboratório, Wuhan, China, Bill Gates. Né? muita gente repete aquilo e list cluster, clusteriza esse conjunto de palavras, então você consegue identificar muito rápido o que, que um cluster está falando em termos de desinformação. Essa que, esse foi o lance. ou seja É claro que aqui, quando vocês estão vendo aqui a rede, vocês estão vendo a rede é, de uma perspectiva uh, to, é, de uma totalidade, né? são todos os tweets do Bruno Cortwoods, os últimos 3 mil tweets do Bruno Covas. Né? Eu não sei aqui qual o tempo, tem, tem um arquivo de log na, na pasta que tem um, um período, não estou lembrando. Né? Mas eu posso pegar esse arquivo CSV com essas mensagens do Covas e selecionar, não, eu quero todas as mensagens a partir de março, ou todas as mensagens a partir da campanha política. E aí eu posso comparar um léxico da campanha política e um léxico Uh, pré-campanha, né, para ver o que, que foi modificado. Né? Então, isso é possível também uh, de, de, de se fazer. Né? Então, o manejo do texto ele é interessante por isso, porque você pode ver o dia a dia de como também, se vocês marcam uma marcação homem a homem em determinadas redes, por exemplo rede negacionismo de COVID, se você tem essa metodologia de você ver diariamente, isso vai sendo plotado diariamente, você... Pega rapidinho qual é o, a narrativa que os caras estão montando, porque toda narrativa tem um universo vocabulário. Tem uma pergunta da Isabela que eu acho que tem bem a ver com isso também, que é como que seria para ver o aparecimento dessas palavras com o passar do tempo. Ah, beleza. Tá bom. Então, aí a questão vai ser em função de... É... Vou fechar esse projeto aqui, tá, gente? Eu vou salvar o projeto, porque se vocês quiserem, é, deixa eu, eu vou, vou salvar o projeto, porque se vocês precisarem, vocês têm lá na, na pasta e podem ver essas configurações já padronizadas, etc. Então vamos lá aqui, tá? Aí depois eu jogo, tá, Belisario, para o... Tá bem, só, só fazendo esse adendo aqui, pessoal, a gente teve um tem uma questão aqui no compartilhamento da pasta do Google Drive, mas acabando a atividade, quando entrar o vídeo no, na plataforma, já entra com essas referências e os materiais certinhos, tá bem? Aí, juntando na pergunta da... Ah, eu perdi o nome. Eu sei que tinha pedido da, da linha do tempo da, da uhum. dimensão temporal, né, Isabela. É, a Marília fez uma pergunta parecida, se seria, como que seria um exemplo de gráfico dinâmico mostrando a movimentação das narrativas dentro de um período, meio a mesma questão. Né? Uhum. Tá bom. Então, tem várias, várias saídas. A primeira saída é que você, você trabalha isso dentro do próprio GFI, mas para você trabalhar dentro do GFI, você vai ter que ter na sua tabela de nós do GFI, você vai ter que ter a marcação do tempo, ou seja, uh, e aí é mais complexo porque uma palavra ela pode estar, ela pode, ela pode aparecer em vários tempos. Então esse intervalo de tempo vai ter que ser uma construção lá no seu script. Então por exemplo, a palavra Fábio apareceu no dia tal hora tal, né, e uh, foi até a hora tal, né é mais complexo. Então, o que, o que é importante fazer é fazer isso antes. Por quê? Porque aí você pode tratar isso de maneira um pouco mais estático dentro do, do, do GFI. Então, por exemplo, você já recorta temporalmente na sua, no seu CSV ou no seu banco de dados uh, os textos por dia ou por hora. Às vezes você tem uma questão também de ser por hora, né? É um acontecimento tipo uma eleição, que de manhã é uma coisa e de noite é outra. É, mas se você for uma, uma coisa como Covid, né, que, ou campanha política, né, que cada dia é mais ou menos um capítulo da novela diferente, então o que, que vai acontecer? Que se você cortar ali por dia, tá beleza, mas você pode cortar pelo tempo que você quiser, né, porque esse dado é um dado que você pode manusear bem, né, nas últimas seis horas, nas últimas, pouco importa. Então... Nesse, nessa planilha que você está, o, o que, que o Ford fez? Ele, ele tem como padrão recortar por dia. Então, a gente vai entrar aqui e ver o Trump. Vamos ver o Trump aqui. Ah, o dataset do Trump. O dataset do Trump, ele. Opa, peraí. Deixa eu ver, visualizar. É... Cadê? Perfis. Uh, aqui, Trump. Vamos ver aqui o que, que a gente tem do Trump. Então, aqui nesse, nessa, nessa pasta, timeline. Ah, não, aqui não. Desculpa. Aqui em graphs, você vai ter uh, por dia. Está vendo? 30 de outubro, 31 de outubro, 1 de novembro, 2 de novembro e 3 de novembro. Então, o que eu vou fazer aqui, Marília? Eu vou abrir. Os três arquivos, então vou abrir, por exemplo, 30, deixa eu voltar para a visão geral para vocês né? visualizarem melhor, 30, aqui é 30 de novembro, então posso aqui renomear essa área aqui para botar aqui 30 para ficar mais fácil, aí virou aqui 30 de novembro, né? aí eu posso abrir aqui o 31 de, de, de outubro, oh, desculpa, é 30 de outubro estou lá em novembro, isso é, é porque a gente está doido para a vacina chegar, aí 30 de outubro, aí aqui a gente já abre para 30, de, 31 de outubro agora, aí aqui é importante, porque se você apertar essa opção aqui, append to existing workspace, você vai sobrepor Sobre a, o dia 31 ao dia 30, que não é o nosso caso aqui. A gente quer criar uma nova, um novo workspace. Então, aí ele abriu aqui, ó, nova área de trabalho. aí Vamos botar aqui. Um, 30, 31 de outubro. Tem gente que faz isso também dinâmico, que vai saindo, vai entrando. Mas ele não faz um, um GFI, não. faz um, um outro... No outro, em outros softwares então aqui, aí eu voltei para o dia 30 aí eu faço trabalho novamente grau ponderado médio né? aqui não necessariamente precisa até botar modularidade eu acho que é só questão é só ver mesmo ah, ah, qual é a diferença de um dia para o outro então não sei se vale a pena trabalhar com comunidades nesse caso, sabe? eu nem, tra nem trabalharia então só executaria aqui ah, então, fui aqui, aqui, e grau o de entrada. Então eu configuro aqui e aplico o Fosse Atlas 2. Cadê, cadê, cadê? fosse Atlas 2, linlog. Aqui, aqui você pode configurar também, sabe? assim, dá um nome, ó. Linlog. Pronto, ó, eu já configurei aqui, tá configurado. Botei 2, gravidade zero. Aí vai embora. Olha lá, ele rolou ali um, já acabou. Praticamente já acabou. Vou evitar a sobreposição. Pronto. Isso aqui é o, é o do dia 31. Eu posso melhorar essa, essa... Deixa eu botar uma cor, né? Aqui eu, não vai ser mais partição, vai ser é, ranking, porque eu vou usar só a estatística de grau de entrada ponderada. Botar uma aí, Fábio, retomando Pode falar outra pergunta, eu acho que ficou faltando da outra vez, se você, repetiu, se você já falou, me desculpe, mas era de como que você oculta, se eu quero ocultar um nó maior, por exemplo, aí desse. Ah, não é, é um verdade. Novo, um é. nó específico. Cara, eu não oculto o nó, não. Eu acho que o nó está ali, tem que ficar ali, tá? Mas você não tem como ocultar, não. Você tem como deletar o nó. Às vezes, já deletei sim, agora eu lembrei, às vezes eu deleto um emoji, putz, entrou um emoji, caramba, eu não quero fazer nada de sentimento, emoji, nada, eu vou e deleto, eu simplesmente botão direito, em cima do, do, do, do nó, que você quiser, né? Então, se você for esse, nózinho, esse nó aqui, por exemplo, esse aqui. Botão direito e excluir. tá? Tem como opção de mover, tá vendo? Você pode até é, é, é, aglutinar esse nó a outros. Igual, por exemplo, nós vimos lá, aquele cluster né? amarelinho, roxinho, vermelhinho. Você pode pegar todos os que estão vermelhinho, e aglutinar num só. E aí você... é um outro tipo de visualização, né? mais conceitual. né? Aí você está querendo mais mostrar, ó, tem quatro tipos de discurso aqui do Colbert tal. Você não está muito interessado em que as pessoas visualizem as palavras, mas mais os conceitos que essas palavras elas estão associadas a partir da sua interpretação, tá bom? Mas ocultar, pelo menos eu, eu, eu não, eu não tenho não, tem como você excluir ou mover ou aglutinar esse nó num, num, num, junto com o outro. Bom, e é simples, é só você vir aqui, copiar para o área de trabalho, em bloco, Mover ou excluir? Bom, eu fiz aqui bem. é tudo arbitrário aqui, tá? Eu movi aqui. Aqui eu poderia ser assim também, ou seja, quanto maior. quanto maior é a presença dessa palavra, mais associada a ela, mais. determinada cor ela fica, mais vermelha ela fica, tá? Tá? então isso aqui é você que vai você que vai mexer, tá bom isso aqui é mais para uma mais estéticas assim e você quer destacar por exemplo as quatro principais uma determinada cor né então aqui é muito mais um desenho do que especificamente que claro tem uma questão de informação então selecionei aqui as quatro cinco seis sete oito palavras em vermelho são aquelas maiores né então, o Trump, por exemplo, no dia 30, né, ele usou esse conjunto semântico aqui com mais frequência. Por exemplo, ele está mais preocupado, uma vez ele não sei se ele estava em Michigan, mas ele está com o discurso aí da vitória, endereçando uma crítica à família do Biden, possivelmente, eu posso expandir um pouco mais isso daqui, para ela ter um, né? um zoom, então tem um algoritmo chamado expansão, que eu posso dar, fazer essa expansão e aí, ó, fica mais legal, e fica mais bonito e tá? Então você vê que China, corrupção, né, são é, tem temáticas da eleição ali do Trump, né. Claro que aqui a gente pode também fazer aquele sistema de clusters e ver quais são os clusters, né mas são um tema ali do dia 30. Viu, Marília? Agora eu posso ir para o dia 31, repetir a mesma operação, grau ponderado médio, e aí configuro, né, chamado, quem sabe faz ao vivo, e aí você vai configurando esse, essa sua rede novamente, com o mesmo padrão, aí você começa a usar os mesmos padrões, né, ranking aqui, grau de entrada ponderado, você usa um vermelho, né, que eu usei o vermelho e o verde, e quase, quase com cores complementares, né, que eu usei o, usar o lilás, mas pode usar o mesmo processo. E aí, repete a operação, faz a, aquele mesmo fosciato de 2, estabelece, e aí aqui eu vou fechando a nossa... Aí você já estabelece aqui, olha lá, gerou ali, e... Cadê? Cadê? Ó, ele está na sobreposição. Você vê que agora você tem uma, um conjunto vocabular. Você tem mais palavras que foram usadas mais vezes que no dia 30. Só que agora eu inverti, né? Eu botei. Tem que ser tem que ser assim. É, então, aí a gente já tem aqui. E elas, aparentemente elas estão mais juntas. Ou seja, possivelmente. Ele usou mais termos, assim, os temas são foram muito próximos, possivelmente, pela experiência que eu já tenho. Então você expande, igual expandir, é mesmo. Aqui é tudo quando você começa a trabalhar aqui a expansão é para visualizar, para saída lá para quem for ler, ler com qualidade, né? E aí você já tem uma outra parada, né? Você já tem, sei lá que tema é esse? Está trabalhando eu não tô acompanhando o, fala. o... mas fala, tá, pode falar. Você acha que a gente já tá no teto aqui, é, podemos tentar um ping pong? Não sei se você tem mais alguma Olha. coisa rapidinha aqui que queira mostrar, não. Ou a gente faz um ping pong das perguntas. Não, acho que o ping pong é da... Eu acho que o ping pong só complementar, tá vendo? E, e só completar isso aqui, a gente vai o ping pong. A gente tem o dia 30. O dia 31. E aí, você, você viu Marília, você exporta as imagens de cada uma delas ou você pode formar, formar, exportar em as redes interativas, né? E aí você pode fazer um sistema que você pode brincando, né? Quase como um GIF e como isso vai sendo modificado, né? Cada dia um dia diferente, com uma temática diferente, tal, etc. Então essa análise temporal ela te ajuda a entender com mais mais assim clareza do que um ator político pra, o que ele está endereçando a sua a sua a sua comunicação no caso aqui durante a campanha entendeu mas é isso esses dados novamente viu Pedrano ele tá lá tá lá no vai estar aí como você falou no, no, no diretório para vocês trabalhar tá Lá, Bem, então, é, o, o programa de coleta, o script em Python que você comentou, utilizado pela, pela, por vocês, ele, hum. é, ele é aberto? Tem uma, umas dúvidas se, se ele pode ser compartilhado, se tem alguma referência dele. Não, ele, ele não está aberto, não. Ele, são, são muitas mãos, e aí a gente, a gente licenciou já universidade, pela universidade, mas ele não está aberto, não. É, agora, os, os scripts de coleta de Twitter eles são relativamente simples, né? Assim, é, a gente tem muitos, muitos é, é, códigos né? em Python, em R, é, que estão muito disponíveis mesmo. O próprio R tem um pacote ótimo, o Python tem o... o... Ai, meu Deus, como é o nome? Deu tão? Deu tão? Isso, é. É, tem, tem muito, muito bom. Deu, um, pô, deu, um, deu ruim agora... Ultimamente, mas depois ele acho que tá de boa. O Twitter também está, já já lançou essa nova API, então a gente tá também em processo de adaptação para a nova API. No caso, do Twitter, esse foi essa, essa, essa é, esse esquema que eu fiz aqui, eu faço também com o Instagram. A legenda. Eu acho que no Instagram o metadata é description e description das legendas das imagens, e aí eu rodo as legendas e gera o script. Na verdade, esse script de análise textual, que está embarcado no Ford, que é um programa que faz muitas coisas, ele trabalha com qualquer documento. Né? Eu não sei se esse script está no, no GitHub do LabIC. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu preciso checar. O, é uma e coisa relativamente Ford... nova. E, desculpa, Marino, mas o, o Ford é código aberto? Ele tem... Eu não, não achei aqui o link dele. É, ele tem um código que é fechado, que é de, um, de uma pessoa que a gente... É, que, que, que não libera. É um saco. Por isso. Entendi. É... Tá, bom, vamos, aqui, vamos tentar seguir aqui no ping-pong, mas rapidinho, porque a gente já está já meio estourado. Tem algumas perguntas sobre a parte da coleta dos dados, né? Que a Isabela pergunta se você pegou os dados da conta do Bruno Covas, mas Sim. daria também para coletar tweets do Twitter em geral, sem identificar as pessoas comentando sobre um tema, né? Sim, claro. Sim, e... sem dúvida. O do Vitor é o seguinte, é melhor usar uma API diretamente com o GFI, é, desculpa, é melhor usar a API diretamente com o GFI ou usar uma API de extração independente para trazer os arquivos para o GFI para serem tratados graficamente? Ah, não, eu, eu, não gosto, eu não gosto nem do plugin, ah, sim, que também tem o seguinte, você pode coletar, uh, você pode fazer coletas de termos no Twitter, porque o... o pelo GFI, o GFI tem um plugin que coleta dados no Twitter e aí já vai fazendo a rede mais uma rede de atores mas aí você pode exportar depois os, as mensagens você tem aquele laboratório de dados ali você pode exportar como planilha o, o conteúdo então tem, tem como também, o próprio GFI tem, tem um plugin uh, de Twitter, na página do GFI que é gfi.org você pode encontrar lá o, o, o o plugin, como usa, tal, é muito simples. É... Aí, sobre o que mesmo? Era a pergunta, Adriano? Era isso. Ah, não, isso, é assim. É assim. Não, não, não, não. Jeffy é para. Eu chamo de empacotar. Você vai só empacotar a sua interpretação. Eu não gosto. Tem. tem lá no lá, lá, lá, lá tem tem uma galera que faz script que já é para fazer todo esse processo que eu fiz aqui, o cara faz um script, o negócio já sai. Só que você viu que eu tenho que expandir algumas coisas, eu, às vezes eu preciso tirar a sobreposição de uma área. Então tem um trabalho artesanal também ali, então eu gosto de separar assim, uh, uh, o GFI é uma coisa e o processamento é anterior a ele. Porque eu, eu gosto, eu, eu separo, porque eu posso pensar também em outras relações a partir de, de, disso. Então, por exemplo, agora, nós, é, uma pessoa da equipe ali já terminou um script, que é um script classificador, que é uma coisa que não tem nada a ver com gráfico. A gente pegou é um conjunto de, de, de termos associados à educação, à saúde, ao meio ambiente, etc., e aí a gente estabeleceu que esse conjunto semântico significa que alguém está falando sobre educação. Tá? Esse é um script de classificação de conteúdo e quantificação. Né? Então eu posso, por exemplo, passar esse script nessa timeline do Bruno Covas, e falar, ó, Bruno Covas fala muito sobre meio ambiente. Porque olha só esse conjunto semântico aqui, corresponde a 25% da produção dele. Agora, aí o que eu posso fazer? Eu posso conectar isso, eu posso conectar isso a essa análise linguística que nós vimos hoje. Eu posso conectar, porque eu separo só as publicações que ele, de meio ambiente, e eu passo o script e gero a rede de termos ambientais que ele gera, que tipo de discussão será que é a poluição, entendeu? E aí eu posso começar a cruzar uma coisa com outra. Por isso que o Ford é extremamente complexo, porque ele é uma um software dos pesquisadores. Né? Então, cada pesquisa foi trazendo uma demanda nova, uma demanda nova, e eu não consigo nem explicar ele, tão grande que ele é, porque ele, os processos de filtragem, os processos de... os tipos de grafos que geram, né, são bem complexos. Né? Você, Por exemplo, alguém perguntou sobre... Do, do Ford, que você, você tem algum link do Ford que você consiga compartilhar com a gente, mesmo que não, não. seja o, o programa? Acho não que tem não. nada dele online. Não, no começo a gente tinha muita coisa dele, mas é... E é duro, assim, porque às vezes a gente tem que dar manutenção nele, né? Porque mudam os APIs, é igual agora mesmo, tá mudando a API, a gente vai ter que dar manutenção adaptando, né? Exemplo, ah, o Facebook... Facebook então, o Ford é o script que vocês desenvolveram na UFIS para fazer a coleta do Facebook. Também, <risos> também. Facebook, Twitter... Ah, YouTube, Instagram... Um Aí tem os processamentos dele, tem os processos de atualização. Inclusive, uma das demandas da galera que desenvolveu era que a gente fizesse, refizesse o código, porque ele está escrito de uma maneira muito pouco, digamos assim, é, produtiva, segundo a turma. Né? Então, a gente, eles querem agora refazer esse código para dar mais agilidade a ele. Então, mas é uma, uma um instrumento de pesquisa, assim, que é basicamente baseado na, nesses sistemas de coleta de NR de Python o que diferencia nele é esse olhar do pesquisador, né? Essa coisa assim uhum. pô, a gente não coleta os usuários e gera dos usuários uma rede assim, assim, assada porque a gente, não, por exemplo, a gente fez uma rede agora que é hashtag usuário, ou link usuário, link é, usuário domínio do link Quer ver, por exemplo, que tipo de sites os caras compartilham mais? São coisas que vão saindo da Inglês. pesquisa e que às vezes nem eu sei. Se você me perguntar o que tem nele lá completamente, eu vou falar, não sei tudo. Então, só para pensar... a gente ver se, se repassar aqui a informação, ver se é isso mesmo. Então, o, o, vocês fazem a coleta e um pré-tratamento dos tweets. É, com base em um conjunto de scripts que foi desenvolvido aí pelo grupo de pesquisa de vocês. É, no momento, a gente não tem nenhuma documentação pública, um código que possa ser compartilhado, mas tudo é. que é feito nesses scripts pode ser também facilmente conseguido, alcançável, usando bibliotecas Sim. bem populares em Python, em R. Então, a Sim. Olga também perguntou, por exemplo, no script, é possível configurar para que ele considere iguais palavras parecidas? É, ah, não. O... A lematização, né? mudas, é lematização, né? Lematização. É. Não, isso não. Isso é Mas uma nota é um... No script de vocês, ou seja, se ela coletar isso. lá no R, ela isso. pode fazer lematização, enfim. É isso aí. É isso aí. Em geral, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai pegar uma biblioteca, ajustá-la para a nossa demanda, e embarcar no, no Ford. E aí a gente vai inserir um novo caminho no Ford para fazer a lematização. É isso aí. Esse tá é o bem. processo que você sendo feito em função dessas demandas que foram sendo criadas na pesquisa. Uhum. Legal. Tem mais duas perguntas finais. Aí já, você já faz a, a, as palavras de agradecimento final e a gente encerra tá para não, não passar tanto que é a Rita, pergunta, em termos de metodologia para um artigo científico, poderíamos categorizar esse método como uma net, netnografia em mídias sociais? Primeira pergunta, esse método poderia ser caracterizado como netnografia em mídias sociais? E a segunda pergunta, da Isabela, que é, Além do Gephi, quais outros softwares ou linguagens você recomenda utilizar para fazer trabalho de esse esse trabalho de visualização de dados com redes? É. É, ontem, ontem eu eu achei um software que faz esse processo parecido com a gente, chama-se chama é, AutoMap, acho que francês, mas não eu vi que não rolava muito bem em português no chat, é, que fazia esse processo de co-associação, porque eu vi um, um software, um, um vídeo sobre o GFI, sobre cartografia, cartografia de análise de texto, e que era em francês, o cara usou esse termo para fazer essas, essas co associação de palavras. Então tem esse software que já faz esse tratamento que a gente faz no Ford, só que eu não sei como que é o, o processo de limpeza disso, que eu vi que eu testei em português, e ver os artigos, e aí eu não sei como funciona, mas ele, ele é legal. É, bom, e ele gera um arquivo de rede semântico que você pode aplicar no GFI. Eu, eu cara, eu acho o GFI o melhor, melhor software de, de, assim, mais... É, eles geram as visualizações mais agradáveis, assim, não é tão parrudo como alguns... Ligado à biologia citonet umas coisas assim mas ele ele em termos de informação final assim eu acho que ele ele é, é mais palatável então eu é o que eu uso eu testei alguns e é o que eu mais gosto é, sobre netnografia, eu acho que cara eu eu, eu sim eu, eu considero um trabalho antropológico né sobretudo uma de uma antropologia cognitiva em que uh, a gente está sempre tentando entender quais são as, as estruturas mentais né, é, que os usuários, ou coletivamente, ou individualmente, como nós vimos hoje, né, individualmente, eles é, endereçam né, as suas, a sua linguagem. Né? Uh, então, acho que ele, sem dúvida, no, no meu trabalho tem uma, tem uma, uma, uma forte relação com, com a antropologia sem dúvida alguma. Eu não sabia que o Twitch tinha caído, beleza? Eu falei o pessoal da minha equipe, o Nelson, eu, eu, eu vi que ele tinha dado, tinha dado ruim, o Nelson falou, não, estou usando normalmente. Eu falei, hum... É, e... Eu vi, eu, eu vi que, que o Twitch mudou uma forma ali no front-end de disponibilizar as coisas, e quebrou. É, mas a Marília está comentando aí que caiu, mas voltou. E justamente, ah, eu lembro, é. algumas semanas atrás, eu lembro que já tinha uma issue... Aberto uhum. ali no GitHub e o pessoal já estava refazendo, reconstruindo. É. Eu, eu confesso que eu não testei desde então, mas eu sei que o pessoal já estava cuidando de reconstruir. É. É. Não, porque eu, eu, eu, eu uso também às vezes para coletar replies. Ele é bem bom para coletar replies. Ele é eu ótimo uso mesmo. E, e ele é muito simples, né? Ele está ali, no, pipe, ali do, não, no Python, só uma instalação muito básica e. Eu acho que coletar, gente, não é o problema. Ter o dado não é o problema. Assim, o problema é a inteligência de processamento, porque isso depende muito do que você quer fazer. Né? Essa, esse que é o lance. Eu acho que é, o que eu apresentei hoje é, é, é porque eu estou numa de ficar rastreando narrativas, narrativas públicas. Então, eu falei, bom, o caminho da palavra ela é um caminho importante, mas você poderia ser rede de links. Poderia, mas o link ele não ele não tem um conteúdo linguístico, né? Então fica mais complexo, né? O CrowdTangle, ele exporta coisas é, coisa muito muito relevante, por exemplo, o Instagram, ele vai exportar o conteúdo que está dentro da imagem na forma de texto. Então, dá para fazer também essa mesma abordagem analisando as imagens do Instagram sobre um determinado tema. Eu mesmo estou fazendo um trabalho agora sobre uh, os sentimentos associados à pandemia de Covid durante esses meses. A partir dessa análise, é incrível, é bem interessante. Legal. Mas acho que é padre. isso. Vou botar aqui o, o seu Twitter para pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, seguir aí, que é realmente bem legal. Agradecer imensamente aí pela presença, a generosidade em compartilhar o conhecimento aí, o trabalho que vocês estão desenvolvendo com análise de redes, que como eu disse antes é uma referência para todo mundo que, que mexe nessa área aqui no Brasil. É obrigado e obrigado também todo mundo aí pela presença. Se você quiser dar um um alô, um tchau final aí pessoal. Então é isso, agradecer também ao CODA, Vida Longa, né? E também parabenizar pela, pela coragem né, de fazer um evento uh, nesse contexto, nesse formato, né? Que é, um, que é uma, uma, uma mostra da, da resistência, né? De todos nós nesse período tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Então, é isso aí. Vocês sabem os meus contatos ali pelo Twitter, qualquer coisa só. Só mandar e-mail também, fabiomarini.com, que eu respondo no, no tempo né, é, que der, né? porque muitas vezes demora um pouquinho, mas não é porque eu demoro a responder, não. Porque às vezes eu estou escrevendo, fazendo outras coisas, então é mais difícil. Mas só mandar esse e-mail também. Maravilha. Muito obrigado, Fábio. E pedir para vocês, quando a gente fechar, aqui a sala vai abrir uma pesquisa, é, peço para vocês puderem dar o feedback de como foi a atividade, é bem legal para a gente. Obrigado, pessoal. Vamos ter atividade com a Gabriela de Queiroz logo mais, 7 horas da noite. Então, aguardo vocês lá no YouTube do, da Escola de Dados também. Tá até breve e até a próxima.